Oi pessoal, a gente está aqui com o Bertin e eu queria fazer algumas perguntas para ele. O que, que levou você a tomar esse rumo de começar a fazer esculturas? É, um alô para todo mundo aí, um prazer estar falando com vocês. É, eu sou fã de desenhos e, e bonecos colecionáveis desde criança e por causa do desenho acho que me, é, me inspirou a começar a fazer esculturas. É, o cinema também né, nos inspira a fazer esse tipo de trabalho é Mais ou menos por aí, nesse caminho E o que você trouxe para o Comics hoje? Poxa, a gente trouxe bastante é, Umas peças bacanas é, O Coringa, eu trouxe o Batman é, Eu trouxe um Bane Que é da linha da DC, né? É, trouxe também alguns personagens Do Star Wars, do Guerra nas Estrelas é... E vou estar esculpindo aqui um personagem ao vivo aqui para o pessoal conhecer, ver um pouco do trabalho, como é que a gente desenvolve as esculturas, né? Tem bastante peça aí. Tem uma coisa bem bacana aqui hoje, que é a escultura 3D. Depois, se vocês quiserem mostrar um pouco, que o João é um parceiro meu, e a gente faz um trabalho bacana de esculturas 3D também. Então a gente tem o tradicional, que é o que eu faço na mão, e ele faz o 3D, que é na máquina, que é bem legal também. São dois estilos diferentes de escultura.